Olá! Meu nome é Letícia Dantas, eu sou adestradora e mamãe de três cãozinhos. Já ajudei milhares de mamães e papais caninos a alcançarem o sonho de curtir cada momento, cada fase do crescimento dos seus peludos, sem sofrer com xixi, cocô, latido, mordidas, pulos e educá-los para serem cachorros felizes. Se você é dono de cão e quer saber como educá-lo melhor para que ele seja muito mais feliz e seja muito mais respeitoso, fica aqui comigo pelos próximos minutos que você vai descobrir em apenas uma leitura você mãe do seu cãozinho vai aprender como ensinar comandos tornar o seu cão mais obediente sociável tranquilo e controlado em casa e nos passeios isso é para todas as idades de 3 meses a 10 anos nesse ebook eu vou te ensinar também como ser uma mãe ou pai presente mesmo que você trabalhe muito e tenha pouco tempo você vai aprender uma metodologia eficiente para fazer com que seu filho canino Compros combinados, te obedeça, mesmo se ele for um cachorro agitado, ansioso ou com um temperamento forte. Você vai descobrir como ter um relacionamento de mãe e filho canino sólido e criar um laço de amor, mesmo que você tenha pouco tempo para passar com ele. Se você está achando bom demais para ser verdade, eu não tiro a sua razão, porque até eu ficaria se não tivesse visto resultados com os meus três cãozinhos, Belinha, Thor e Spike. E também com as milhares de outras mães caninas que eu já orientei em toda a minha carreira de adestradora. Mas antes de tudo, eu preciso que você esteja 100% comprometido e preste bastante atenção em tudo que vou te dizer, pois é provável que em breve esse vídeo não esteja mais disponível gratuitamente. O termo que eu vou usar agora é um pouco forte, mas é verdadeiro. Hoje, muitos cães são verdadeiros órfãos de donos vivos. E eu sei que você não quer que seu amigão se encaixe nesse grupo. Você deve estar se sentindo perdida, pois não é e não será fácil, sem os segredos que está no e-book, a ensinar comandos e conquistar o respeito do seu peludo. Mas não é a sua culpa. Os cães não vêm com o manual de instruções. É constrangedor quando seu peludo faz cocô xixi no meio da sala, no quarto ou até mesmo na cama, no sofá, ou quando fica agitado, nervoso com suas visitas ou em lugares públicos. Só eu sei o que passei com os meus quando eles eram assim. Quantas vezes até documentos importantes eles rasgavam? Foi pensando em mim e nas 87% das pessoas que passam por esses problemas que resolvi me tornar adestradora e trilhei um longo caminho até aqui. Formatei vários métodos extremamente eficazes e dessa forma eu ajudo a qualquer dona de cão a atingir o objetivo de ter o cão exemplar. E o melhor, eles já começam a ver as mudanças em poucos dias. Garantido, hein? Meu ebook se espalhou de uma forma que nem eu mesmo esperava, mas como eu falei, nem sempre foi assim. Logo no início da minha carreira, eu estava decidida a fazer a diferença e me especializar em adestramento de cães. Então eu comecei a buscar os melhores profissionais do mercado, fora e dentro do Brasil, investi tempo dinheiro e me dediquei 100%. Os conhecimentos adquiridos eu comecei a aplicar dentro da minha própria casa. Com os meus filhos caninos. Naquela época eu só tinha a Belinha e o Thor, e em pouco tempo eu comecei a ver como eles estavam se desenvolvendo bem, tanto em casa quanto nos passeios. E o mesmo aconteceu com os meus amigos e alunos. Receber feedbacks positivos me fez perceber que eu estava no caminho certo e que estava na hora de poder ajudar mais mamães e papais de filhos caninos. Eu consegui descobrir o caminho para conquistar o respeito e adestrar os cães e coloquei nesse ebook com todo amor e carinho os meus conhecimentos e ensinamentos do sucesso para te ajudar a ter uma família cheia de harmonia com o seu dog. Então vamos dar início às mudanças e começar começar agora a resolver os problemas de comportamento que seu filho canino está apresentando. É de extrema importância que você saiba que o que eu ensino no e-book Adestramento de Cães não é mágica, e sim passo a passo que você vai aplicar de forma correta e que vão trazer harmonia para o seu ambiente familiar e deixar o seu cãozinho feliz. E eu garanto que se você seguir o ensinamento passo a passo, é praticamente impossível você não conseguir. Eu acredito que isso já é o suficiente para você tomar a decisão de adquirir o e-book Adestramento de Cães, e ainda poderá acessar quando e onde quiser. Mas eu pensei por muito tempo como eu poderia fazer para ficar ainda melhor para você. Pensei muito em qual seria o valor mais justo, pois você como eu já pode ter gastado muito com os outros métodos sem sucesso algum. Honestamente, não tem nenhum outro material online específico para mamães e papais caninos de forma eficaz e que você já vê os resultados em poucos dias. Hoje vou fazer diferente. Vou aplicar um desconto exclusivo para você de R$ 299. Reais por apenas R$ 57. Reais. Acredite, está praticamente de graça pelos métodos que coloquei nesse e-book. Mas por que resolvi fazer isso? Por ser totalmente digital, posso ajudar muito mais mamães e papais ao mesmo tempo, mas devo te avisar que se apresse para garantir o seu ebook, porque logo logo o valor irá aumentar para o valor original e não sei por quanto tempo ficará esse valor promocional. Agora me diga, você merece investir R$ 57 reais em você, na sua família e no seu filho canino? Você acha que os seus filhos caninos merecem o melhor? Eles merecem esse cuidado? Bom, tenho certeza que você entendeu o impacto que esses ensinamentos terão em sua vida e na vida dos seus peludos. Agora você tem três opções. A primeira é não fazer absolutamente nada, mas se você chegou até aqui, essa opção de não fazer nada não é mais para você. A segunda opção é fazer o que eu fiz. Gastar muito dinheiro, aprender como educar o seu canino. Essas opções dá certo, sem dúvida, mas é caro e demora. Meu papel aqui é te ajudar e reduzir menos os custos e poupar o seu tempo. Sendo assim, a terceira opção é adquirir o e-book Adestramento de Cães e é a opção mais barata e rápida para você e sem dúvida é a melhor escolha. Agora não resta nada a dizer, a decisão é sua e está em suas mãos. Aproveite o valor promocional e comece já com a mudança no seu lar. Corre! Clica aqui no botão embaixo e garanta o seu sucesso. Um grande abraço e até logo!